E outra, eu entrei com a banca de 200 reais. Eu tô com 505 reais já. Tá Rapaz, galera, de 200 reais. 505, 505 reais E isso, em quantos <risos> dias você entrou? Véi, tem uma semana aqui. Uma, uma semana. Uma semana. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira Ó, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você uma estratégia simples para você ganhar dinheiro com um trader esportivo, com apostas esportivas Inclusive eu vou mostrar os resultados do meu sobrinho de 18 anos É, o moleque tem 18 anos, ele trabalha comigo, veio aqui para casa, ele me vê ganhando dinheiro com isso lá dentro do grupo VIP Entrou também, fez mais de 300 reais, não foi, exagerado? 300 reais, acho que em uma semana, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas antes, olha só, se liga galera. Quem me acompanha há mais tempo sabe que aqui tinha um sofá, ó. E eu tô mudando o escritório, né? Eu vou mudar aqui o, a, as paredes, vão ficar dessa cor aqui, ó. Vai ficar da cor dessa daqui, vai ficar tudo assim. Ali eu estraguei a parede ali, fui tirar um quadrozinho ali, acabei estragando a parede ali. Mas vou mudar tudo, mas acho que tá ficando legal, hein? O que, que vocês acham? Tá ficando legal ou não? Coloquem nos comentários pra mim saber. Mas enfim, é, vamos pra cá pra sala? Chega aí, sejado, vamos, vamos aqui pra sala, porque eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão fazer para ganhar dinheiro com um trader esportivo de uma maneira simples, tá? De uma maneira totalmente simples e de forma prática, como que o meu sobrinho tem feito. Vou mostrar tudo para vocês. Vou deixar esse papel anotado aqui, porque eu vou mostrar uma parada para vocês aqui. Antes, ó, eu quero até mostrar para vocês isso daqui, olha só. Vou mostrar aqui na tela do computador, isso já está gravando o áudio aqui. Espera aí. Duas horas depois. Peguei uma sequência agora mesmo, que se liga aqui, galera. Essa sequência ó. Peguei um, um redzinho aqui de 30 conto, mas se vocês olharem o lucro das outras aqui, já compensou muito mais, ó então assim mano é muito simples você fazer tá e se liga no estilo do pai mano olha isso aqui filma aí mano bermudinha chinelinho e é assim que a gente tá trabalhando em casa hoje tomando um energéticos em que de leve né mas enfim galera se liga nisso aqui ó quero mostrar para vocês umas paradas aqui bem simples tá é que que acontece para você quer é começar a ganhar dinheiro com essa parada de trader esportivo tem uns pontos que você precisa frisar que é muito importante Tá? que é muito importante que você vai precisar aplicar, mas assim, eu não sei quanto que você gostaria de estar ganhando hoje, por exemplo, 30 conto por dia, 50 conto por dia, é, 50 reais por dia hoje, para muita gente salvaria o mês, né, tipo, 50 reais por dia durante 30 dias dá 1.500 reais a mais no mês, é mais do que um salário, Para muita gente não só salva o mês, como ajuda a pagar basicamente, Talvez todas as contas do mês e tudo mais. Então a gente fica focado às vezes em, em falar de valores altos, né? a gente vê pessoas ganhando 20, 30 mil reais com essa parada brincando aí com apostas. E aí a gente acha que 50 contos por dia é pouco, mas pode fazer diferença para muita, mas para muita gente. Então, assim, ó, enfim, então, antes de mostrar para você essa estratégia aqui, eu quero frisar o seguinte: tem uma aula gratuita que eu vou deixar liberada para você aqui debaixo desse vídeo. Acho que vai ser o primeiro link aqui na descrição. É uma, é uma aula gratuita. É onde eu mostro como que eu lucro mais de 200 reais todo santo dia sem ser especialista em análise é, sem ficar horas do dia ali pesquisando jogos e analisando tá eu não faço isso eu não sou especialista já quebrei a banca algumas vezes fazendo isso vocês já sabem disso vou deixar o link da aula é totalmente de graça é só você clicar no link aqui debaixo do vídeo para você pegar tá bom bom e antes de falar da estratégia para vocês eu quero que vocês vejam ontem tá ontem meu sobrinho veio aqui quero que vocês vejam um trechinho né dele mostrando o resultado que ele teve o menino tá ficando louco com isso então se liga aí para você ver um trechinho dos resultados que ele tá tendo aí galera só para você ter uma noção do que eu tô falando para vocês como que essa parada é lucrativa ó. tô aqui com meu sobrinho Pedro 18 Fala, anos aí, ele ó. entrou também resolveu entrar no grupo VIP através da minha indicação tem Quanto tempo que você começou a entrar aí mano tem uma semana, uma semana né semana. ele acabou de pegar uma entrada aqui ó comigo a gente tá aqui trocando ideia olha só as últimas três entradas dele ó ele fez essa entrada aqui agora. É tudo tem... hoje, ó, rapaziada. Não tem 5 minutos que ele fez essa daqui. Até postei lá no status do WhatsApp também, ó. 70 voltou 105, 40 voltou 60, 30 voltou 45. E teve um Oz aqui que ele inventou de fazer sozinho. É, mano. Porque achei que ia dar, mas olha aqui. Se for <risos> parar pra analisar, ó. É. Tudo retorno obtido, retorno olha obtido, obtido. Olha retorno a quantidade obtido. de retorno. Retorno é obtido. Aqui, esse oz aqui fui eu. Mas se pegar aqui, olha só. É 4, 5 greens pra um red. Pra um red. Aí é 10... Pra é. dois, Regi, olhe lá. E outra, dentro do grupo, não sei se você sabe, tem uma estratégia lá que é muito difícil. Que só quem vai no grupo sabe, né, Zé? É, não. Que não é muito difícil eu tomar prejuízo, rapaziada. E outra, eu entrei com uma banca de 200 reais. Eu tô com 505 reais já. Olha lá, galera, ó, de 200 reais. 505, 505 reais é de já. 505 e isso, reais. em quantos dias você entrou? Véi, tem uma semana que Uma eu... semana. Uma semana. Caraca, tá curtindo? Ô, oh, demais, filho. Isso aqui já paga meu almoço. Quanto ano você cai? Paga... Tá vai pagar. Tem 18 anos. Só. 18 anos, cara. Já paga meu almoço, <risos> já paga meus rolés, já paga gasolina do meu carro, paga tudo. Você é doido? <risos> um é doido. lucrozinho desse 100 por dia fica legal, oh, né? Pô, 100 por dia. 50 reais por dia que você faz durante 30 dias já Tem é 1.500. Né? Imagina 1.500 contar a mais. No sua, na sua conta? Recomenda. Fácil, Recomenda. fácil. Brincando, porque isso aqui é, é... É uma brincadeira que você faz. Tipo assim, você tá... Não leva... Quanto tempo que leva pra entrar no sinal com os caras mandando? 30 segundos, velho É... Sério mesmo. 30 segundos. Se você tiver internet top, velho, 15 segundos já entra ali na sua conta, já, já vai no sinal. Porque os caras mandam o link, é muito lindo. Eu fácil, falo isso que tem gente que pergunta assim, ah, mas é porque eu trabalho, eu não sei se dá tempo de entrar. Mano, se o cara tá no trabalho, ele pegou o celular... Exatamente, velho. Só deixa ali, ó, a notificação ali, certo? o celular vibrou, já pegou o celular. Já entra ali no sinal ali, ó, 15 a 30 segundinhos e só espera, fio, o verdinho sair no grupo. Que não tem <risos> eu não, não tem eu não. Caraca, só esperar, é muito pico, boa, mano. Mano. É, é isso aí, galera, pra vocês verem, eu tô falando pra vocês, mano. O grupo VIP é só seguir as entradas. Eu não sou analista profissional, sempre falo isso, eu já quebrei Vê. a banca, tentando apostar sozinho. Pedro, vocês viram que ó, teve o um verde que tentando apostar sozinho. É, veta, eu, velho. pra você ter ideia... Os caras até me xingam, mano. Eu não vejo, eu não assisti futebol, gente. Eu não assistia futebol, eu não assisto. Na verdade, eu, eu não sabe jogar bola. Eu o não ó, Pedro... oh, eu não jogo bola. Eu tento jogar basquete, é basquete. de é, é, é. Né? basquete, É, basquete. Mas mesmo assim, velho, eu não curto jogar tô, um, um grau, eu já joguei, mas não jogo mais. Eu não vejo futebol. Eu sou muito ligado de esporte, mas eu vi a oportunidade de ganhar dinheiro. Só, fazer, segue entradas, só segue as entradas, né? Só segue as entradas, Pô, mano. Se para pra analisar o legal, isso é precisa não precisa nem saber, nem gostar sabe de nada. A única coisa que você tem que saber fazer, mano, que os caras já ensinam, os caras ensinam antes de você entrar um custo, no grupo, né? você compra o curso, né? O cara te ensina tudo que você tem que fazer, que é as entradas, como funciona, a estratégia que tá lá dentro, lá, pra você não tomar prejuízo. E, velho, fogo, vai marcha, só ganhar Pode. dinheiro, só ganhar dinheiro. É só cuidados. seguir, galera, não tem erro, é só seguir as entradas, mano é isso aí, simbora com tudo. Pronto, vocês viram aí o resultado do Pedro. O Pedro tem 18 anos, ele é meu sobrinho, tá, galera? Quando eu mudei para Lagoa Santa, ele tava com 16 anos, vai fazer dois anos que eu moro aqui. Ele sempre, tipo assim, ele não trabalhava quando eu mudei para cá. Ele ficava só querendo saber de sair para rolê, resenha, essas paradas todas, sabe? Depois que eu mudei pra Lagoa Santa, né, eu trabalho com marketing digital. E aí ele começou a ver, é, ficar mais próximo de mim, começou a trabalhar para mim. E agora, depois de um tempo pra cá, ele me viu, né, seguindo as entradas lá do grupo VIP que eu faço parte e tudo mais E aí ele resolveu entrar também nessa brincadeira, ele comprou o grupo VIP, tá seguindo as entradas de lá Inclusive ele tentou seguir as entradas sozinho algumas vezes, que eu sempre falo, né Não faça sozinho se você não é especialista Ele tentou seguir algumas entradas sozinho, as entradas que ele tentou seguir sozinho, por conta própria, o que aconteceu? Deu errado. Agora ele só tá pegando as entradas do grupo, tá? Inclusive, chega aí, Sejá, mostra aqui também na tela do computador aqui, ó Vou abrir pra vocês em tempo real aqui para vocês verem dentro do grupo VIP aqui, olha. Uh, esse aqui, ó, ver, ó, vamos pegar aqui os resultados de hoje para você tomar noção. Olha aqui, ó. Esse aqui é resultado de aluno. Mandado agora, ó, são 2,18. É, foi mandado às 8h18 aqui. Se você pegar as horas aqui em cima na tela, são 12 h 26 ó. Olha só para vocês verem. O aluno lucrou R$ reais nessa entrada aqui. Vamos ver aqui, ó, olha só. Mais R$ reais nessa. Uh, aqui um sinal que mandaram dentro do grupo agora, tá? É uma entrada, né? Você só clica aqui no link e já segue a entrada, é muito simples. E por aí vai, que ó, e mais resultados de alunos, ó, aqui teve um red, pegou um red aqui, mas em compensação pegou dois greens aqui seguidos, ó. Mais greens, tudo dentro do grupo VIP, então assim, os alunos mandam lá dentro para você ver em tempo real. Hoje tem mais de 1.800 membros aqui dentro, olha só para você ver que loucura, tá? Então é mais ou menos isso. Mas assim, como que essa estratégia como é que você faz? primeiramente se você quer saber mais sobre o grupo vip eu vou te responder diretamente lá no meu whatsapp se você quiser tá eu vou deixar o meu número do whatsapp aqui debaixo aqui do vídeo também se você quer saber como fazer parte do grupo vip como é que funciona as entradas como é que seguir as entradas me manda um oi lá que eu mesmo vou te responder beleza Bom, mas sobre a questão da estratégia ó, o que, que acontece primeiro ponto tá você precisa entender o seguinte a estratégia que eu sigo ela é baseada na qualidade e não na quantidade beleza como assim vamos supor vamos imaginar que você queira lucrar aqui ó por dia 50 reais, ok? Por dia. Eu prefiro é, qualidade do que quantidade. Como assim, Júnior? Ao invés de entrar em cinco entradas que me dá 10 reais de lucro para lucrar os, os 50 reais, eu prefiro fazer uma única entrada que já me dá esses 50 reais. Por quê? Porque é menos riscos, ok? Quanto mais entradas você fizer no dia, mais chances você tem de pegar um head. É simples, quanto mais, se você pegar 10 entradas no um dia, mais chance você tem de pegar um red, ok? Apesar de que a taxa de assertividade do grupo é muito alta, a cada 10 acerta 8, 9. A cada. quanto mais entradas você fizer no dia, mais chance você pegar um red. Então o que eu prefiro fazer? Ó, a minha estratégia, ok? Pelo menos eu defino aqui, olha aqui, ó, filma aqui. Eu, eu, eu entro durante o dia entre uma ou duas vezes, geralmente, tá? Eu pego uma. A duas entradas, dependendo do dia, eu pego umas três, mas geralmente uma ou duas. O meu lucro diário eu já mostrei para vocês aqui várias vezes em outros vídeos e também lá no meu Instagram e tudo mais. O meu lucro diário é de 100 a 200 reais. Tá, quando eu bato principalmente esses 200 reais aqui, eu já paro. Se eu faço uns 150, 180, eu também já paro. Ok, então eu pego geralmente uma entrada de 200 reais que me gera 100 reais de lucro. Tá? E geralmente a, a, as primeiras entradas do dia, eu não sei por qual motivo, razão, circunstância, mas geralmente a primeira entrada do dia, as primeiras sempre dão lucro, tá? sempre, N -n não tem erro. Então o que, que eu faço? A, as duas primeiras, ou somente a primeira ali, eu já entro com 200 reais, já ganho 100 reais de lucro. Dependendo, eu vou lá, pego mais uma de 100, 150 reais, volta mais uns 50, 75 reais de lucro e paro, pronto, acabou. O problema é que muitas pessoas ficam focadas em quantidade tá não é quantidade de entradas e sim a qualidade então, eu pego uma ou duas que tem menos risco de pegar um RED e já me dá um lucro muito maior talvez o lucro que eu quero e tudo mais então baseado aqui em 50 reais por dia que é um número legal que 50 reais por dia vai te dar 1.500 por mês o que acontece você pode pegar duas entradas apenas que te dá 25 reais de lucro mas para você ver já te dá 50 reais ou você pode pegar apenas uma que te dá 50 conto de lucro mano e pronto sem mistério, fez, bateu a sua meta, acabou, para, só volta no dia seguinte, é muito simples, você só vai voltar no dia seguinte, bateu a meta, para, não inventa, tá? Você bateu a meta, empolgar e continuar postando no dia, então bateu a sua meta, para, geralmente eu sempre mostro lá no meu Instagram, para quem me segue ou lá no WhatsApp, eu sempre mostro, tipo, da 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio dia, eu já bati minha meta e já paro. Tá bom? Então acho que se você fizer isso aqui, ó, você tem muito mais chance de lucrar. E outro detalhe importante: não inventar de fazer sozinho. Seguir somente as entradas do grupo, porque a taxa de assertividade dos caras são muito boas. os caras são profissionais. Tá bom? Então, basicamente é isso. Segue esse passo a passo aqui, que eu tenho certeza que você vai lucrar muito mais nessa parada. Beleza? Então vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição, o link da aula também. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui e me segue lá no Instagram se você não segue também. Demorou? Tamo junto então, até o próximo vídeo e valeu. Yeah. Black whip, black rims, yellow bitch, red bone Big hips, blue eyes, big lips, hairline